Olá pessoal, estamos começando mais uma aula da Educar em Casa. Meu nome é Débora Rodrigues e a aula de hoje é de Língua Portuguesa para o 6º ano. Na aula de hoje nós vamos ver um pouco sobre uma classe gramatical, que é o artigo. Bom, o que são classes gramaticais? Nós já vimos algumas classes gramaticais ao decorrer das nossas aulas. Né? E eu tenho aqui um, um exemplo para vocês. Esta é a casa, marrom, em que moram meus amigos. Todos estão ansiosos para que eu chegue amanhã para a primeira festa da família naquele lugar. Que bom, logo estarei com eles. O que é, na verdade, classe gramatical quando a gente percebe numa frase? Cada uma dessas palavrinhas aqui, elas pertencem a uma classe gramatical. Quanto à sua morfologia. Elas vão, cada uma delas, assumir o papel ou de substantivo, ou de artigo, ou de verbo. Então, isso que é uma classe gramatical. Dentro de uma frase, cada palavra ela vai assumir individualmente uma classe. Classes gramaticais, ou seja, classificação das palavras a partir das relações entre elas, que é no caso o contexto. Bom, com relação ao artigo, o que é o artigo? O artigo ele vem para determinar o substantivo e ele vai definir se ele é e ele vai determinar se ele é definido ou indefinido. No caso dos artigos definidos, eu tenho aqui os artigos que indicam seres determinados, conhecidos da pessoa que fala ou da pessoa que escreve. E os artigos definidos são o, a, os e as. No caso dos artigos indefinidos, eles vão, vão indicar um ser de um modo vago. Ou seja, eu não determino a quem, a quem, quem é o sujeito ou quem é o substantivo a quem eu digo. No caso dos indefinidos, eu tenho um, uma, uns e umas. Como exemplo, eu tenho aqui Lisboa é a capital de Portugal e uma grande cidade. Eu tenho um exemplo aqui de... Um artigo definido, que é a capital, eu estou determinando quem é Lisboa, é a capital de Portugal, então eu tenho aqui um artigo definido, e é uma grande cidade. Eu não determino, eu não, deixo, não defino o substantivo quando eu coloco um eu dou um sentido mais, mais vago e não determinado. O Rio de Janeiro é a antiga capital do Brasil, já tem um exemplo aqui de... O Rio de Janeiro, eu tenho aqui um artigo definido, é a antiga capital... Do Brasil, mais dois exemplos aqui também de artigos definidos, eu estou determinando quem é o substantivo. Algumas observa observações. O artigo definido no singular, ele pode indicar toda a espécie, como por exemplo, a águia enxerga das alturas. Eu tenho aqui um artigo no singular, mas que ele pode indicar, na verdade, uma quantidade, né? toda a espécie a que eu estou me referindo. É facultativo, no caso opcional, o uso do artigo com os pronomes possessivos. Por exemplo, a sua intenção era das melhores. Quando eu tenho aqui um pronome possessivo, eu posso ou não colocar o artigo. Não é necessário que ele apareça antes do substantivo. Pode ser a sua intenção ou sua intenção era das melhores. Os nomes próprios também podem vir com o artigo ou não. Eu posso falar o Antônio é bom pedreiro ou eu posso também deixar Antônio... É bom pedreiro. Muitos nomes próprios de lugares admitem o artigo, outros não. Por exemplo, quando eu tenho aqui a Bahia, eu coloco um artigo, mas quando eu digo Santa Catarina, ele é um nome próprio, o um nome de um, do de um, de um, de um Estado, mas ele não admite o artigo, eu não digo a Santa Catarina. Porque eu também, quando eu digo a Santa Catarina, eu posso estar me referindo a uma santa e não, eu me refiro a santa, que é aquela, é a estátua, que é tida na Igreja Católica, e não ao Estado Santa Catarina. O artigo indefinido pode realçar uma ideia, como por exemplo, ele falava com uma segurança, né? então ele pode, ele vem não só para, ele tem não só o sentido de indefinir o substantivo, mas ele também pode realçar uma ideia que é transmitida por aquele substantivo. Quando eu digo ele me falava com uma segurança, estou dizendo que ele tinha uma segurança peculiar. O indefinido pode também dar a ideia de aproximação. Como no exemplo, ele devia ter uns 15 anos, mais ou menos 15 anos. Observe o artigo definido quando usado com toda. Quando eu tenho aqui, toda a casa ficou alagada, eu quero dizer que a casa inteira ficou alagada. Mas a, na, no exemplo abaixo, quando eu tiro o artigo que fica toda a casa deve ter segurança, eu já tenho um sentido diferente, eu estou generalizando, quero dizer que todas as casas devem ter segurança. O artigo definido, ele pode indicar conjunto, quando eu digo a mulher ainda sofre, eu estou falando a uma classe, né, que é todas as mulheres, intensifica também o ser, como por exemplo, ele é o ator, eu estou intensificando aqui no caso o ator, o substantivo. atribui responsabilidade também, ele é o assassino, Atribui a ideia de um todo também, todo o dia trabalha. Não se utiliza o artigo definido, depois de cujo, diante de casa, quando for moradia, diante de terra, quando for terra mesmo firme, e sempre se utiliza depois dos dois, mas eu nunca vou utilizar antes dele. No caso do artigo indefinido, ele pode ter o sentido de uma aproximação numérica, por exemplo, tinha uns três anos. Mas eu estou aproximando. Qualifica o substantivo também tinha uma boca. Também pode ser, ter, também pode ser uma frase conotativa. Meu lar é um jardim. Destaca também uma ideia, como por exemplo, ele via no rapaz um certo ar de malandragem. Bom, para a gente entender um pouquinho sobre o artigo, sobre os artigos definidos e indefinidos, a gente vai resolver esse exercício de fixação. Primeira questão, identifique nas frases a seguir os artigos definidos e os artigos indefinidos. Na primeira, a chácara ficava a um quilômetro da rodovia. A modéstia doura os talentos e a vaidade os deslustra. Letra C, as pessoas que saem de noite se expõem a muitos perigos. E a letra D, Helena é uma garota simpática que quem todos querem bem. Vocês vão identificar nas frases o artigo definido e o artigo indefinido. Letra A, a chácara, tenho aqui um artigo definido a. Da rodovia, eu tenho aqui uma junção de uma preposição com artigo, que é a contração, a rodovia. Tenho aqui a modéstia, mas outro artigo definido a. Os talentos, artigo definido. A vaidade, artigo definido. Na letra C, as pessoas, artigo definido. E letra D, uma garota, artigo indefinido. Bom, a gente viu aqui que o artigo ela é uma palavra que, vindo antes de um substantivo, ele vai indicar se ele está sendo empregado de maneira definida ou de maneira indefinida. Além disso, o artigo ele vai indicar ao mesmo tempo o gênero e o número dos substantivos também. Bom, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado e até a próxima.